Boa tarde pessoal, sou eu, Alessandro Auxiliar, técnico profissional Hoje a gente tem esse relógio aqui, ó Ele é da Técnicos, ó Ele tá sem vidro, a gente precisa colocar o vidro dele Urgência pra, pra não danificar a máquina Pra não danificar o relógio, ó Eu tenho esse paquímetro aqui, a gente vai medir o, a medida certinho Pra gente colocar um vidro aqui, ó Aqui eu já tenho a medida aqui, ó A numeração certinha do vidro aqui, ó Aí já tá até separado aqui já, ó esse vidro aqui que a gente vai colocar, ó Tem que separar ele para poder consertar Olha, é, o vidro aqui, ó Aí ah, já tem que o vidro aqui já, ó Esse aqui é o vidro, A gente vai colocar certinho Na máquina aqui, ali tem o um aparelho, ó. A prensa, a prensa a gente vai aprender a colocar o vidro Aqui tá o vidro Aqui tá a máquina da prensa A gente vai fazer na prensa A colocação desse, desse vidro aqui ó. Aí tem que ter a medida certinha da base ó aprender a colocar o vidro Limpar o vidro, a caixeta já tá no lugar de vedação já só aprender a colocar o vidro, só colocar devagarzinho com jeito para não quebrar. Já tá pronto já, ó. Aí pessoal, já tá pronto já, ó. Ah, o vídeo já tá no lugar correto já, ó. Entendeu? Você pode escolher um vídeo, botar um vidro mais reforçado. Entendeu? Mas aqui já tá tudo bem já, ó Só dar mais uma reforçadinha aqui, ó Vou na prensa outra vez, ó Só pra dar uma reforçada na base Vou Deixar bem nivelado o vidro, ó Tem a máquina que tem o um preparo, treinamento Aí pessoal, já tá pronto, já o vidro já. Ó. Esse é o vidro de vedação, Tem que botar certinho na máquina da prensa. Ó. Aí já tá tudo já correto no lugar, ó. Aí já tá tudo certinho e correto, pessoal. Só fazer a limpeza. Agora é só fazer a montagem da caixa, pessoal Da máquina do relógio ó. Já tem até a máquina aqui já, pessoal Preparada, ó Máquina técnicos Já tá até montada já, ó Já botei a bateria Separei a bateria já fiz já tudo já que tinha que fazer pessoal na caixa. Já botei a, a, a caixeta, que é a borracha de vedação, que é de plástico, já tá aqui dentro. Agora é só botar a máquina de volta no lugar. Você pode botar com o dedo, ó, com a mão. Ó. Sou relojoeiro profissional, pessoal. Tenho diploma pessoal que eu tirei, pessoal. Eu fiz, eu estudei na faculdade de sul mineira, pessoal. Eu tenho meu certificado, pessoal. Sou relojoeiro profissional. É tradição de família. Meu pai também. Sou relojoeiro, pessoal. Vamos fazer aqui. Só a montagem, só para deixar pronto. Aqui, ó. Botar a bateria. Testar a bateria. Aqui, vamos testar a bateria. Essa bateria aqui, ó. E caiu. Aqui ó, se tiver um multímetro Você testa no multímetro, pessoal para ter certeza que a bateria tá funcionando, pessoal Para ter certeza, tem que no, no, no profissional, pessoal Não pode fazer serviço em qualquer lugar, pessoal Você não sabe se a bateria tá procedência, se a é nova Que é tudo gravado, pessoal eu gravo tudo que é para provar, pessoal Se a pessoa protestar, falar alguma coisa que tá quebrada Eu tenho prova, entendeu, pessoal Gravo tudo, registro tudo, entendeu, pessoal isso aqui é meu ganha-pão pessoal para pagar o pagamento Entendeu pessoal A despesa Eu sou, eu sou profissional Relogioeiro profissional pessoal Tenho certificado válido Entendeu pessoal Tenho documento pessoal Aqui ó Olha a bateria pessoal Medida Medida pessoal A voltagem dela Isso aqui é tudo medido pessoal ó. Negativo e positivo ó. Negativo em cima Positivo embaixo Aí ó, faz a medida certinho O relógio tá bom, com certeza tá bom Só fazer a medida só Do aparelho Aqui, ó, já botei já o protetor de plástico Entendeu, pessoal? Tudo medido, pessoal, certinho, corretamente Olhar a verificação da borracha para ver se tá com vedação Entendeu, pessoal? Tem que verificar, pessoal Tem que colocar a borrachinha da tige da coroa da vedação, da guarnição, que é pra não entrar água. Aqui, ó. Tem que verificar, pessoal. Pra ver se não tá com. Com vazamento, entendeu? Que entra água por aqui, ó. Entra água por aqui, ó. Tem que verificar, pessoal. Tem que verificar para não entrar água, pessoal, dentro. Tem que verificar aqui, ó, a tampinha do relógio, ó. Técnicos, tem que botar borrachinha, ó. Tá sem borracha. Tem que comprar, botar a borracha para fazer a vedação. Tem que verificar. Ó. Tem que ter a máquina de ATM, pessoal, para colocar para fazer o teste. Aqui, ó. Coloca a borrachinha pessoal ó. A borrachinha é essa aqui ó. Tá vendo? Essa aqui é a borrachinha de vedação ó. Já colocamos o vidro Botamos já a borracha da vedação Do vidro Agora tem que colocar a borracha de vedação da, da Do fundo Da tampa e tem que fazer o teste de, de ATM, pessoal Verificar, pessoal, relógio Para não entrar água, pessoal Espero que você tenha gostado, pessoal Segue, se inscreva no canal, pessoal Para ficar por dentro, pessoal do, do trabalho, como é que faz a verificação de vedação Tem que aprofundar mais os conhecimentos, pessoal Eu que sou elogioiro profissional Tem que aprofundar os conhecimentos, pessoal eu tenho que comprar ferramenta, pessoal. Tá faltando dinheiro pra comprar a ferramenta, a verba, pessoal. As ferramentas do joelho-joelho joelho é caro, o material é tudo caro, pessoal. Eu tenho que comprar, pessoal. Pra receber o pagamento. Meu pagamento tá é atrasado, pessoal. Eu sou militar, pessoal. A gente público militar. Entendeu? Eu preciso fazer os exames. Eu preciso sempre estar por dentro, pessoal. Dos trabalhos, entendeu? Quando apita a, a oportunidade para entrar no exército agora, que tem as vagas. Tem que aproveitar, pessoal. Guardar o dinheiro só para investir no, no, na carreira militar, pessoal. Que eu sou militar. Eu tenho que, eu tenho que guardar o dinheiro para entrar na carreira militar, pessoal. Porque eu sou... Cabo especialista da reserva pessoal Eu preciso fazer os exames Fazer os tratamentos Para poder entrar na No exército brasileiro pessoal Como cabo especialista Ou sargento Já tem ensino médio completo Tem que aproveitar as vagas Que tem para entrar no, no, no exército brasileiro Na aeronáutica, na marinha Sempre tem que fazer um concurso público Fazer um concurso Para poder entrar Entendeu? Eu tenho o direito de entrar. Não tem que fazer os, os testes de conhecimento. Na minha área, entendeu?